Mano, tô querendo jogar de Lilia, velho. Ai, vai ter que ser AP, né, mano O cara vai de Lúcia, mano Blank? Ai, meu Deus do céu Recarim tá banido, mano? Não, Recarim Caralho, quase que foi Dodge, mano E Recarim tá forte, viu, mano o bonequinho que tá gostoso, galera, tá bofadas Podem jogar de Recarim, viu Camisa bonita, hein, papai? Essa aqui é braba, Lucas Se liga, como é que vai ficar? Vai fica mó gangsta, mano, olha lá, ó Pega Hã? Cara de empresário? Mó paz, mó paz, mó paz. Toma. Tá armado? Qual é, pô? Para com isso. Nossa, o time dos caras ali tá como, galera? Fudeu. Deixa eu entrar a voz com o Dudu. E aí, Dudu, mó paz, véi. Oh. Mó paz, fi. Pega. Você morre, Dudu? Não, você não morre, não, pô. Ai, eu aqui, Acho que você mata ele, mano. <risos> ele flashou, véi. Flashou, flashou? Não, acho que não. Não? Ele <risos> deu não, eu acho. Nossa, aí deu uma pegada. Tá, o tá pedindo pra morrer, mano Que porra é essa? Ah, velho, o cara salvou o mano, velho Ah, que porra é essa, mano? Você salvou ele, velho Porra, salvou o cara grandão aqui, velho Putz, salvou grandão, galera Será que eu insisto nisso aqui, mano? <risos> Dudu, chega Não sei se foi muito espontâneo ou não, meu querido Era pra ser espontâneo aqui, Dudu, pera aí Dudu, ajuda aqui, pai oh, Meu Deus, eu não peguei, velho Ajuda Deus. aqui, Dudu eu pego, Cadê mil, eu mil, sei, mil, mano? Tô precisando mil, mil, de. Ah, velho. Foi. Calma, véio. não tem como, velho. Só sai, só sai. Ó, oh, mata, mata, mata, mata, mata. O Talon tá pega, aqui, pega, viado. Isso que é foda. Não sei se eu pego, não, mano. mas tô tentando. Ah, tá boa, boa, boa, boa, boa. Ó, matou lá em cima. Cadê o Talon, mano? Essa brincadeira. Só vai, filhão. Dá aquela corrente. Acertou a corrente e o cara morre. Mas seja é uma fruta, rapaziada. Coitado esse Talon, mano. Eu tô entrando na mente dele daqui. É naipe, velho. Vou pra ah, base e vou fazer o dragão, fechou? Fica É, fica soft, óbvio. Você quer tentar dar flash nele ou não vale a pena? Já que tem tanta gente querendo o caramujo, não é possível que o meu caramujo não esteja aqui. Me ajuda a encontrar Martin. Ah, mano, o que, que é isso aí, Pô, mano? Ah, Esse a assim, mais que cara, eu tomei, tá velho. Tá safe, tá safe. Recarim foi empufado aí, galera. Não sei falar especificamente o que, mas tá gostoso o campeão, mano. Mano, o cara tá fazendo arauto na caruda, Não é possível, velho. Ai, perdi a catapulta. Tá Ó indo, a Cunha nossa, cara, desceu o um cacete em mim, velho Mano, tem uma Tristana no mid, velho O Ez não vai puxar não, velho Puxa aí, Ez, puxa aí, pô Caralho, o cara não sabe jogar LOL, não, mano Pô é esse? caralho vamos estar... Entra, Dudu, entra, entra, entra Aí, pode dar, pode dar, pode, dar. pode... Quer dar ali, não? Aí, então, bora, mano vamos lutar vamos lutar vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar, então Não tem visão de onde eu tô, mano Tô aqui, Nossa, tô aqui, tô aqui, tô aqui, nós luta, nós luta, nós luta, nós luta Tá sem, sem flash esse aqui, sem flash esse aí, sem flash, sem flash Vai ficar sem flash. Boa. Você pega, Dudu? Volta, volta, volta. Não precisa estender, não. -se. <risos> Sei lá o que eu não. Olha, o Black vai matar. Nossa, o cara é bom de corrente. Ele é bom, aqui. mano. Eu tô falando, velho. Eu falei muito sério. Caralho. Flashou. Ah, Flashou, pelo menos. Você pode cobrar aí. Vou tentar pegar essa Tristana aqui. Olha, parece os caras andando junto, velho. Sim, dei um dano na tristana ali considerável. Tem pink ali em cima. Eu achei que ela tinha pulado pra cá. Olha, ah, ela acertou? Completou, a... mano. Esse cara é lindo, mano. Esse cara é lindo. Se nós ganhar esse jogo, mano, é por conta dessa Leblanc. Papo reto, velho. Esse cara é uh -huh. maravilhoso, velho. Esse cara, na moral, rapaziada. Que é isso? Quem que fez Arauto, mano? O Talo Solo? Putelo. Que? Vai ter aí, rapaz. Nossa, Tu, se você fizer a história aí, mano. Tá sem mana ele, viu? Não, não, não. Caralho, cara, eu marquei era só matar Ai, cara. Pior que eu achei que você ia matar ali mesmo, mano Caralho, essa Queen tá pareciosa Ó, ah, Queen, Queen, Queen, Queen Tem que eu tá? Tá sem tem flash? Caralho, Caralho eu sou Olha o isso uh! O cara tava no golem aqui esse eu tá ajudar lá, Leblanc Mano, essa Leblanc é muito boa, velho. mesmo ele morrendo Mano, você é bom, cara mesmo morrendo Papo Reto aí, Essa... que bonitinho ver a Cérebro aqui jogando mano, naquele oh, bot, bot. Bora, bora, bora, bora, bora, também vou, também vou, Fantasma tá voltando, se tiver tivesse up agora. Deixou pra mim esse aí? Morra! Eu vou morrer também, a não ser que a Karma me shield. Ah! Meu Deus! Tanto de dano é esse, véi! Mano, eu tomei 1.800 de dano do Karts, mano. Ó vontade de jogar um Free Fire pra porra. Tô querendo botar as caras aqui, ó, Dudu. Tô por aqui, velho. Ixi, ah. tem muita gente top, esse, pá. Tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo. Cuidado com o Karts, ó. Ah, flashou e deu velho. véi. Acho que foi Exaust também. Foi Exaust ali, chat? Você mata esse cara que nem merda, velho. Ah, o foda e... é o segurança dele. Ziquei, né, velho. Não, mas tá bom. Mataram lá embaixo, morreu só nós dois. 3 por 2. Maravilha. A Karma poderia <risos> não morrer ali, velho. Seria muito importante, velho. Ela não morrer. Morreu. Se a Leblanc ganhar tempo, ganha tempo, Leblanc. Só faz, só faz, enquanto eles ganham tempo. Olha o Kite fez. Vou terminar, vou terminar, Dudu. Vou terminar. Quer terminar do comigo? Morrendo. Vou ter que smitar pra não morrer, viado. Ah, eu acho que eu não eu mato, ac... eu, Deus, eu, também, eu, eu, eu acho que eu não mato, você acredita? Meu Deus, eu acho que você não mata mesmo, meu Deus. Ai, marquei! Gol! Onde que foi a galera? Meu Deus! Onde que a galera foi, mano? Tem que matar o Cartus, velho. Os cards é foda. Mano, por que, que o cara oh, não rouba? Ele ele vai, rouba! É uma... ah, Ai, quase. Tentou, tentou, tentou. Se matar o Talon, compensa, mano. Aí vai ser bom. Quer ir Baron Boa, de novo? Bom. Será? Baron, é Baron, é Baron, Baron, Baron. Baro, baro, baro, baro. Então bora, então bora. Bom, vai ser bem Mas arriscado, tá mano. Olha lá, mano. A Karma se matou, viado. Caralho, velho. Era só a Karma da B, mano. Entendi agora. As Modeus, muito obrigado pelo Prime e seja bem-vindo aí. Valeu pela força. Ah, Tristan massa, morreu, velho. E o cartão tá, morreu. Deus, Vai, tenta tá, tá, tentar, tá. Tentar, tentar terminar, tenta terminar, que se foda. Que termina, é termina, foda. termina foda. Dudu. Termina, termina, é, Dudu. Termina, Dudu, o Ezzy lançou é a braba. Fica, fica no bar, fica no bar, fica no bar, no bar, fica no bar, fica no bar Dudu. Ah, fizemos, finalmente. Deu bom, velho, caralho. Ai, você consegui ficar lá. Nossa, não botei meu item ainda, velho. Nossa, ele blank Tem Não que matar vai morrer, esse cara, né? vai, vai, vai, vai, vai, tem que morrer Ué, você joga bem, hein, mano Criticando ah, naquela hora lá, mas ele mandou a brabinha aqui eu tô, eu tô de folgado aqui, mano Batendo. Foi uma... bom isso aí, foi bom isso aí foi Vou bom. fingir que eu vou pra cima, mas eu nem quero ir pra cima hum. O time só sai, a gente veio bot, pior que foi bom mesmo, mano Vai ser foda quando a pois. Queen nascer, só isso mas de uhum. resto, tá ali. Só lindo. volta, só volta na real. Se Acho que dá pra levar essa toy, pelo menos a toy, velho. Trissana vai dar pick-off. A Leblanc tá ganhando tempo. Vou aí, inib, Acho... mano. Inibi é troll, isso aqui é troll, sempre sendo troll Inibi. Nossa! Tá sem zone esse aí. Seri o tile tá? morro, mano? Não tem ult, não. não tem, tem ult, não? Ult sei, Flan, uma então. Ah, você pega a wave do mid, tô concentrado, tô telando... Acho que é GG. GG é isso aí? Se matar é GG. Matando. Eu vou sair, senão eu morro. Ó o EZ, velho, Acertou o Qzinho, mesmo na na cegueira, mano, do Qzinho da Queen. Se flashar, escorrega o Prime? Uai, já... Já vem deslizando. Já vem deslizando. Nice, galera! Ai, olha o nosso dano! Não, não, não, foi muito, né, foi bastante Meu Deus Nossa, eu pulei <risos> dois, é... Nossa <risos> Caralho, eu achei que eu tava ruim Eu fui olhar o Dano <risos> <risos>